Bom. Oi pessoal, boa noite novamente. É, Bem-vindos à terceira aula ao vivo do nosso curso de jornalismo de dados para coberturas locais. É, para quem não me conhece ainda, eu sou o Juan Torres, eu sou coordenador do curso. Hoje, nossa convidada é a, a Carol Moreno, né, instrutora do terceiro módulo. Quero agradecer a Carol por, por ter topado é, fazer a instrução desse módulo de de educação, um módulo muito legal, né, que, enfim, para além da, da, da do tema, né, da educação, é o primeiro contato que é, vocês estão tendo, é, pelo menos no curso, né, Não, podem ter tido previamente, mas, enfim, é o primeiro contato com SQL, com uma linguagem de programação, então, um módulo bem, é, enfim, que, que pode mudar a vida de muita gente, pode mudar a carreira de muita gente, tra conseguir trabalhar com SQL é realmente uma mudança de... De, de paradigma assim para quem trabalha com jornalismo dados. então espero que vocês tenham aproveitado as aulas né as aulas gravadas é, só o também teve não sei se é, quem pôde ver lá no, no e-mail de boas-vindas da semana a gente mandou o tutorial né que é, também sobre educação que foi baseado ah, no workshop que é que a Carol deu na no no Coda de 2019 e aí tem várias dicas ali também, acho que serve muito como material complementar a, a, a tudo que ela ensinou nos vídeos. E, então, eu já vou então, passar para a Carol. Carol, mais uma vez, obrigado por ter topado. A Carol vai resolver o desafio que ela deixou aí durante a semana e, e espero que vocês tenham uma boa aula. Carol, é com você. Beleza, obrigada, Juan. Pessoal, boa noite. É... Queria falar para vocês que eu sou uma dessas pessoas até 2017, eu acho. Eu não sabia nada de SQL, de programação, de nada. E eu só conseguia cobrir é, educação. Eu já era repórter de educação desde 2011, mas as minhas coberturas eram todas com aqueles dados consolidados que o Inep publicava, ou então pedindo levantamentos para fundações, ONGs e outros especialistas que sabiam essa linguagem de programação. E eu fiquei pensando muito nisso hoje, porque é, quem me ensinou a SQL foi um, um funcionário da Globo, que é da área de tecnologia, e ele um dia ele imprimiu uma postilinha com esses comandos básicos, sentou numa sala eu, com mais duas colegas da, lá da redação do G1, e ensinou pra gente a mexer nos dados do Bolsa Família, é, usando essa postila dele, que eu guardei por muito tempo, até eu decorar. Eu tinha no papel mesmo, numa gaveta até eu decorar para começar a praticar mais, né? Então, eu fiquei lembrando muito disso, fiquei muito feliz de, de, de hoje poder passar esse conhecimento para frente. E acho que o meu lema é um pouco assim, se eu consigo, eu tenho certeza que vocês conseguem, tá? É, mas dito isso, eu queria fazer uma pergunta. Todo mundo conseguiu ver todas as aulas? Conseguiu instalar o DB Browser? Conseguiu dar uma, dar uma olhada por ali? Se vocês conseguirem responder no chat? E também, se vocês quiserem me falar se vocês acharam Fácil, médio, difícil, muito difícil, impossível, vai me avisando no chat, tá bom? É, e, e, se, e quem conseguiu resolver o desafio também pode, pode avisar, beleza? Mas eu já vou abrindo aqui então para mostrar para vocês, ok? Vamos compartilhar minha tela. Aqui, vou compartilhar o DB Browser. Acho que vocês já estão vendo, né? Então, beleza. Aqui eu deixei aqui a, a aula que eu dei para vocês, que eu ensinei os principais comandos. E eu vou. Deixa eu ver se eu consigo deixar o bate-papo aqui. Ah, legal. Legal. É... Ah, que bom. Tem dois. Então, tem o Matheus e o Marcos. Legal. Legal. Ótimo. Vocês vão aproveitar então aqui na resolução do nosso desafio. Eu também. Vou abrir o desafio, né? Vocês estão conseguindo ver todas as minhas telas? Acho que não, né? Eu não sou muito boa de live, tamo, essa é a minha, minha vendo, questão. Estamos vendo sim, Carol, pode sim. Estamos vendo DB Browser. Tá, então. Não, só o DB Browser você está vendo browser. tudo? Então, deixa, deixa eu compartilhar tudo que acho que fica tá mais fácil, né? Vamos ver se consigo compartilhar tudo. É. Screen, né? É esse. Ah, ok. Beleza. Agora vocês estão vendo tudo, né? Sim. Então Sim. vamos lá. Tô, tá bom, vou abrir aqui o desafio. É, então, nosso desafio era para usar a base do Enem, correto? E aí a gente... É, eu sugeri aqui numa frase bem português mesmo, que a gente tem que traduzir, então, para os comandos de SQL. Então... A gente quer o número de participantes concluintes do ensino médio e presentes nas quatro provas do exame, segundo a cor ou raça declarada por eles na inscrição, e que tiveram nota acima de 800 na prova de matemática. Então a gente queria saber qual é o número de participantes de cada cor é, dentro de, dessas condições que eu dei, né? Então a primeira dica aqui era para usar o dicionário de variáveis, correto? Então vou abrir aqui o nosso dicionário de variáveis. Eu já até marquei aqui em amarelo, que também é uma dica. Eu costumo fazer assim, quando eu preciso usar algumas, algumas das minhas, é, algumas das variáveis de um dicionário de dados, eu, consigo, eu costumo entrar nele e selecionar as que eu preciso, tá? Aqui eu marquei em amarelo para a gente achar bem. Então a gente vai precisar da cor e raça deles e a gente vai precisar olhar aqui para saber por quê o resultado vai voltar em números e o que a gente precisa é saber é, qual é a correspondência de cada um desses números, né? E aí a outra informação, é, eu deixei aqui selecionado, mas essa informação da situação de conclusão do ensino médio e essa informação aqui embaixo da presença na prova, se vocês baixaram a base do Enem que estava dentro do nosso Drive, esse filtro já foi feito. Foi esse exato filtro que eu usei, né, como eu mostrei para vocês na, na aula 3, é, e, na, e no vídeo bônus, não sei quem conseguiu assistir, mas foi esse exato filtro que eu fiz para gente, a gente pegar essa base reduzida que a gente fez justamente para poder trabalhar com mais, mais rapidez, mais facilidade. Tá? Então, o filtro já está feito, que seria... É, o, o número 1, um, né? Ou seja, quem fez, quem estava presente nas provas e quem na inscrição falou que estava cursando o ensino médio e era concluinte do ensino médio em 2019. Tá bom? Então aqui você tinha a opção quem já tinha concluído, quem não entra na nossa condição, quem ainda está cursando, só que não vai terminar o ensino médio naquele ano, então não é a nossa opção. E quem não concluiu e não está cursando no ensino médio, também não entra nas nossas condições, tá? É, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esses filtros, mas eu acho que quem entendeu já sabe mais ou menos, né? Então a gente tem aqui o TP corraça e aqui lá embaixo a nota da prova de matemática, que é essa variável aqui no nota MT. Eu botei aqui, eu fiz um, um documento fiz um documento com é, o nosso desafio e mostrando para vocês aqui rapidinho que perguntas que eu costumo responder quando eu quando eu preciso fazer uma query, né? então a gente a gente perguntou é, os alunos concluintes quem tirou nota acima de de 800 na redação e a gente quer saber detalhes sobre a cor ou raça deles. Então quais são as duas colunas que a gente vai usar no nosso select, porque afinal a gente sempre começa com select, pelo que ah, vocês já viram nas aulas. Oi! A gente não Oi, tá, tá vendo a sua tela. Ah, então peraí, vamos voltar lá. O que eu apertei aqui? Voltou? Voltou, agora eu tô vendo seu doc. Legal. Então, então, vamos lá. Quais são as duas colunas que a gente seleciona nessa parte do select? Então, vamos lá. TP, cor, raça E nu, nota, matemática. Certo. Qual é a base aqui no DB Browser? Então, nossa base. Qual vai ser a base que a gente vai usar? Base do Enem 2019. Correto? Vou escrever rapidinho aqui. 2019. Em qual variável a gente vai aplicar os nossos filtros daquele é né? Qual era a condição do nosso desafio? Precisa ter nota acima de 800 na prova de matemática. Peguei o um número errado aqui. aqui. Nota de matemática acima de 800. Então, no nota MT maior que 800. Lembra que às vezes, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes pode ser maior ou igual, correto? Então, se fosse nota a partir de 800, o operador lógico seria maior ou igual. Como a nota é acima de 800, quem tirou 800 já vai cair do nosso filtro. Então, o operador é só o sinal de maior, ok? E aí, o que a gente queria, o que mais que a gente precisa? O número de participantes de cada cor ou raça. Certo? Que cumpre todos esses requisitos. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um group by, sim. Vamos agrupar por qual variável? Essa aqui, TP cor e raça. Porque a gente quer saber quantas notas, quantas, quantos alunos nota mil, desculpa, quantos alunos com nota acima de 800, nota mil foi a da redação que a gente fez na aula, quantos alunos com nota acima de 800 em matemática a gente tem. De acordo com a cor ou raça que esses alunos declararam na inscrição. Então, o operador que a gente vai usar, o count que a gente aprendeu nas aulas, vai ser no, no nota matemática. Então, esse aqui é o nosso esqueminha já, tá bom? Vou trazer isso para o SQL vocês vão ver que vai ser bem simples. Ok? Então, vamos lá. Select vou botar em enter aqui tp cor aça vírgula no nota matemática from enem dois e where no nota matemática maior que oitocentos e aí eu preciso botar o group by, como vocês vão ver, o group by é o okay, que? É no tp, cor, raça. Mas aí, como eu preciso agrupar por um valor numérico, que é justamente a nota da redação, eu boto o count aqui, correto? Vamos rodar, ver se dá certo. Ah, vou botar o ponto, o ponto e vírgula aqui, que é a nossa nota, a nossa, o nosso ponto final da nossa frase, né? Aí está rodando. Aqui está o nosso resultado. Todo mundo conseguiu entender o raciocínio por trás dessa frase que a gente escreveu aqui? Eu estou selecionando a cor, a cor e raça dos candidatos e candidatas que fizeram o Enem. Eu tô querendo saber quantos de cada cor ou raça tiraram a nota acima de 800. <risos> Muito bem, Luciano. Parabéns. <risos> quantos, quantos de cada cor e raça é, tiraram nota acima de 800 em matemática? Então, a gente vai ver o quê? O, a cor raça 1 um, é a que tem mais alunos com nota acima de 800 em matemática no Enem 2019, tem mais de 10 mil alunos. Em seguida vem essa coro raça 3, depois a gente tem a 4, a 0, aí depois a gente tem a 2 e a 5 a gente só tem 7 candidatos ou candidatas nessa situação. E aí então o que a gente vai fazer? A gente volta lá no dicionário para ver o que cada um desses números quer dizer. Vamos decodificar isso daqui. Então, o zero é não declarado. Deixa eu dividir aqui. Então, vamos lá. Coroa raça aqui. O zero não declarado, são 400 alunos que tiraram essa nota. Boa, Luciana, a gente vai fazer a gente vai fazer esse esse case também para já mostrar essa resposta. Aí, aqui a gente tem um é a branca, dois, raça preta, três, raça parda, 4, amarela, cinco, indígena. É, esses números, assim, eu não sei se, se para vocês é, é, é muito óbvio. Para mim, quando eu comecei a, tra a tratar muito os dados de educação, é, são coisas que já ficam bem óbvias, assim, a gente, é, os dados de educação, eles escancaram muito a desigualdade que a gente tem no Brasil, especialmente esse racismo estrutural, né, então você vê que o número de brancos que conseguem uma nota alta em matemática, né, uma nota acima de 800 é bem raro, tanto que a gente tem uma, se a gente for somar aqui, não dá nem 20 mil alunos de um universo de, de 1.2 milhão, né, então é, e a grande, imensa maioria deles se declaram brancos, né? Então, isso, isso, isso na hora que você, não sei se você bate o olho, você já vai saber. Bom, um deve ser a cor branca, né? Porque é a, que, é a que tem mais. Infelizmente, essa é a situação que a gente tem hoje, né? Na educação brasileira. Eu vou mostrar para vocês isso que o Luciano falou. Então, a nossa resposta simples é essa daqui botar um ponto e vírgula. E aí a gente fez uma resposta. Então, não não vou dizer que é mais complicada, mas se você entender o case when, você você vai poder ter um ter um, uma resposta. Depois, Mateus, ó, depois do aqui, ó, no nota. Aqui não, não precisa ter porque a gente não tem nenhum filtro. Se precisasse fazer outros filtros, Aí a gente pode botar o AND, por exemplo, se eu, se eu preciso que ele tenha obrigatoriamente as duas condições. Nota acima de 800, por exemplo, e alguma outra condição, tá bom? Então a gente, a gente bota o AND e bota outras condições, ou a gente pode botar o OR e bota outras condições, tá? Então a gente, no nosso caso... Era um desafio razoavelmente simples que você consegue com poucas linhas e poucos filtros já chegar na, na sua resposta. E é, quando a gente está mudando de, de comando em comando, a gente não usa nenhuma pontuação. As pontuações, que seriam a vírgula aqui, por exemplo, elas vão entre as variáveis. E deu o mesmo resultado, Marcos? Podemos testar aqui. E aí você agrupou pelo TP cor-raça também? Vou testar aqui do jeito que você fez. É isso, por quê? Porque você vai ter, se você pegar alunos que tiraram a nota acima de 800, você vai ter X alunos da cor branca, certo? Ó, ele vai dar... Tá vendo? Aqui ele tá, aqui ele tá mostrando a nota da... Se a gente mudar aqui, vamos ver se ele dá certo, como é que ele aparece. Caramba. Oi? Posso fazer um comentário rapidinho? Pode, claro. Eu acho que quando a gente faz aí é, esse count entre parênteses, asterisco, com o nome da coluna depois, eu acho que é como se fosse um S. É, o que vem depois ali não é o que a gente está contando, é o, seria o apelido da nova coluna, me parece. Porque a gente pode que, botar ali embaixo, o S. Ele chama... É... O, o, o que eu, o, o que eu acho é que ele conta o que ele vai contar no asterístico é com base na, na coluna anterior esse esse nome aí ele é, me parece que não é exatamente o que está sendo contado mas o apelido da nova coluna que vai surgir né o novo nome isso é é porque a gente está a gente está contando é o, o na verdade o filtro que a gente está botando é justamente aqui né no no where então, é aqui que a gente está determinando quantos, quantos vai ter, correto? Nesse caso aí, você está contando quantas notas, por exemplo, a primeira linha vai ter, 800 e tanto. Isso. Aqui você está falando? É, é porque aqui é, ele é não está indicando assim, nesse... qual é a raça, né? Ele está contando a quantidade de linhas que atendem ao critério isso. do WHERE, quando isso. você coloca. O, o, o meu ponto é, esse, na terceira uhum. linha aí, se você colocar, eu, eu acho que a forma explícita de fazer isso seria colocando o S, tipo count, é, nananã... É Posso botar aqui, as nota... Não, é, não, não. antes, antes do o que eu estou no dizendo é justamente isso. Esse Aqui. valor que está vindo depois isso, ele já é ele é ligado é. ao S, não à contagem. Aqui. Não sei se eu estou me explicando de forma clara. Isso isso. Eu acho que essa seria a forma explícita, assim, né? Ele faz exatamente o que estava fazendo antes, só que a gente está explicitando que que esse que S a gente tá que na verdade nota... ser, seria melhor a gente chamar de contagem ou quantidade de Dá um nome que indica, é... porque aí a gente está usando o nome de uma outra coluna, né? Isso, é Feras Matemática. <risos> que é o jargão que a gente usa quando a gente cobra educação são os alunos Feras e Matemática. Aí, podemos botar assim, Isso. ó. Desculpa, sobre... desculpa a interrupção aí. Só pra... Imagina. Assim. E até a gente pode botar cor, deixar mais bonitinho ou raça só uma coisa que é ah, você já ordenou, legal o Marcos já ordenou, vi aqui no chat desculpa gente é... vejo no chat que acho que facilita também um pouco mas aqui ó, cor ou raça tá bom? A gente pode aplicar é, o case when Acho que foi o Luciano, né, que fez isso. Vamos fazer do jeito que o Luciano fez aqui e com o Case When. Então, aqui a gente já botou. Eu só mudei aqui de aba, tá? Tá aqui, eu vim para essa. Então, aqui a gente já botou. Quando a gente tá selecionando o, quando a gente está selecionando a nossa variável de cor ou raça eu já estou botando aqui todos os casos em que ela aparece. Então, como a gente viu no nosso dicionário, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essas são as únicas opções que tem. E aí, aqui, eu já faço a correspondência. Então, quando o valor na coluna é, TP cor raça for 0, então, eu quero que você já me mostre esse termo aqui na linha, e não o número 0. quero que você mostre que é não declarado. Então, quando é um, branca, preta, tal. Tá? Isso aqui a gente já fez. Deixa eu pegar aqui o como é que o Luciano fez? Já vou incluir. É... E aí aqui eu botei, eu botei já o um, um s para para mostrar para mudar o nome da minha variável, tá? Vou botar assim cor raça, para ficar igual ao outro. Vamos ver do jeito que o Luciano fez. No... Nota matemática s nota matemática vocês estão notando que a gente não coloca nomes de colunas, matemática. A gente não coloca, e aí aqui a gente, a gente botou o grupo by 1, não sei quem viu até o finalzinho da aula 5, vai ver que a gente pode, a gente não precisa indicar o nome de novo da coluna. Eu estou selecionando aqui duas colunas diferentes, correto? Que seria essa minha coluna cor raça, e a minha coluna nota matemática, E eu quero fazer esse agrupamento pela coluna 1, tá? Essa é a diferença aqui pelo grupo by, ter cor, raça, mas dá na mesma. É, as duas coisas são sinônimas aqui, então eu vou rodar. Ele não fica azulzinho? Ah, deu um erro aqui, deu um erro de sintaxe. Qual foi o nosso erro de sintaxe no case? Aqui a gente está com a vírgula. O seu group by? Aqui ele está ele tá executando. Agora foi. Ah, desculpa. Obrigada, Cássio. Ficou em cima da barra de rolagem. Então, aqui a gente teve o mesmo resultado, só que ele está fora da ordem. Ele está ordenando aqui. Tá bom? Então, a gente está em ordem alfabética aqui, vocês estão vendo? Por isso que mudou um pouco a ordem da nossa resposta. Mas aqui, no dicionário de variáveis, a gente vê que está tudo correspondente. Tá bom? E aí a gente tem a mesma resposta aqui, só que a nossa, as nossas colunas elas estão um pouquinho mais fáceis de entender o que significa e as nossas linhas já estão mais fáceis. Então a gente pode, se você está tô, tô tendo que levantar esses dados aqui para ver como é que vai ser a minha pauta, como é que vai ser meu lead, você já consegue selecionar isso aqui, já consegue exportar numa tabela, se quiser pode colar isso aqui no Google Planilhas já pode mandar direto para o seu editor para sua editora, por exemplo, é, para falar, ó, oh, tá aqui. Depois a gente pode também calcular a porcentagem é, para a gente descobrir. A gente pode calcular o total, o total de, de candidatos que tiraram é, nota acima de 800 em matemática e ver a porcentagem deles é, por, por raça, mostrando aí. A gente pode é, juntar, por exemplo, pardos e pretos para chegar no número de negros, que é mais ou menos como o IBGE é, faz essa, essas distinções, tá bom? É... E é isso. Aí, não sei se alguém aqui, se quiser falar no chat, se alguém usou a base original do INEP, do ENEM, aqui tem 5 milhões de linhas para fazer esse desafio, se alguém, se for alguém... É, se, for, se alguém fizer, tiver feito isso e quiser, quisesse pronunciar aqui no chat, é, eu deixei também aqui o, o filtro que a gente deveria fazer se a gente estivesse usando a base completa. Então, como o, o universo que a gente está querendo ver não são todas as pessoas que fizeram a prova do Enem ou todas as pessoas que se inscreveram no Enem, a gente quer as pessoas que se inscreveram no Enem, e fizeram todas as provas, e que estavam no terceiro ano concluindo o ensino médio naquele ano. Então, em tese, seriam os vestibulandos clássicos, né? A gente sabe que tem muita gente que fica alguns anos depois de terminar o ensino médio fazendo vestibular, mas a gente queria pegar aquele, aquele, aquele número específico ali, os estudantes que estão sendo preparados pelas escolas brasileiras para concluir o ensino médio e já estão tentando ir direto para a faculdade, né? Que, que, em tese, seriam essas pessoas que estão fazendo o... O Enem. É, deixa eu ver. Matheus. Você, você botou o, o filtro da matemática? Porque tem muitas... Eu acho que tem todos os alunos aí. Não tem só os que... Os que tiraram nota acima de 800 na matemática. Ah... Isso, ó. Matheus, vou fazer o seu código aqui. Só que vou botar 80. Vamos ver. Aí cheguei nos seus números, Matheus. Esses são os alunos com nota acima de 80. Tá vendo? Todo mundo acompanhou aqui no chat? Então. Boa! É, é, é interessante, porque quando a gente, é, a gente tem... Uma, uma das, das coisas que dá para fazer também, que eu recomendo, especialmente quando você está usando o censo, por exemplo, é usar os, os, a sinopse estatística e os resumos, porque eles têm todos esses, é, todos esses é, dados consolidados, não todos, né? mas boa parte dos dados consolidados, você, você já tem nesses, nesses arquivos é, resumões, né? E aí você consegue, então, quando você faz alguns códigos, ou pelo menos você, você conta, se você chegasse nesse número aqui, você podia contar o total deles, você ia ver quantas, quantos alunos você tem nesse filtro aqui, você já vê, bom, pelo, não, não sei se está dando certo ou não, mas não tem o um número total de linhas que deveria ter a minha base, então, é, tem várias formas de a gente ir batendo esses números para tentar chegar nos resultados, tá? É, é sempre uma questão de tentativa e erro e sempre ficar de olho direitinho, checar, rechecar, documentar direitinho o que você está fazendo, como é que você salvou. É, não sair salvando um monte de arquivos, depois você não sabe qual é o arquivo que deu certo ou não. É, tem, tem que prestar bastante atenção. Mas difícil, difícil não é, é só se concentrar bem, né? É, então é isso, assim, para o desafio. Se ficou alguma alguma outra dúvida ou se vocês têm dúvida, hum, tá tabela de forma limpa, vai abrir no DB Browser. Pedro, a, tem um vídeo bônus é, onde eu mostrei como eu fiz essa redução dessa base muito grande. Essa base do Enem, é, ela é considerada muito grande para o Google Planilhas, por exemplo, por céu, mas tem, tem até gente que trabalha com bases muitíssimo maiores. Então, é, é, ainda vão achar essa base do Enem de 5 milhões de linhas fichinha, tá? Mas é, você... É, eu eu re resolvi reduzir essa base, porque, por exemplo, às vezes meu computador está com a memória ruim, ou está muito cheio, está muito lotado, não está aguentando muito. É, então, ele demora muito mais. justamente, quando a gente está fazendo várias queries, toda vez que a gente dá o play aqui, ele tem que pensar e ele tem que revisitar todas as 5 milhões de linhas. Então, eu baixei para 1.2 milhão justamente para facilitar esse, esse trabalho aqui nas nossas aulas. Mas aí no vídeo bônus, lá no final do, da nossa lista de aulas, tem esse vídeo, você pode assistir. Ele tem uns 10 minutinhos eu mostro como eu baixei a base de 5 milhões de, de linhas. Eu usei um outro programa que é o RStudio, que usa uma outra linguagem de programação mas eu deixei ali num resuminho, em algumas linhas também ele puxa a base grande e ele já filtra pelas linhas que eu pedi, que eram justamente essas linhas dos estudantes que fizeram as duas os dois dias de prova e que estavam se formando é, no, no ensino médio e aí eu é, eu consegui então é, ele já faz tudo isso para mim, daí eu salvo num CSV, tá bom? Então você pode assistir aquele vídeo para você aprender eu no vídeo eu até deixo uns links para você aprender a baixar o RStudio, se você quiser usar tá bom ah Luciano a sua pergunta sobre o join tá bom é, então eu vou, não vou mais ver as perguntas ô, tá bom ô Carol eu, eu Carol não vai me perguntando. É, isso é só para ficar registrado no vídeo para quem não para quem assistir depois é importante a gente falar as perguntas porque o chat não fica gravado. Então, por isso que eu estou te pedindo para deixar que eu, que eu faça as perguntas. Tá bom, é, deixar, Então, o Luciano está perguntando é, que que ele está curioso sobre o SQLite, que não apareceu nas aulas. Ele ele costuma, fazer no R, criar tabelas a partir de dados de duas ou mais bases. É, tá. E aí ele queria saber se dá para fazer isso no, no SQLite, hum. no DB Browser. Luciano, lá no, no R você usa o join, correto? Luciano, você pode responder pelo chat que eu. Bom, é assim que eu sei fazer. É assim que eu sei fazer no R também é o join. É, e o, join o Luciano falou que usa join ou tidyverse, com splits tá, etc. Então. Isso, então, o join, ele também é um comando é, do SQL. Eu tenho uma aula pronta aqui, é que a gente não teve tempo de, de, de inserir nesse módulo, mas eu posso mandar para vocês, ela está toda documentada aqui, acho que vocês estão assistindo aqui, né? Então, o comando join, ele também serve para o SQL, é, tem o inner join, tem o outer join, tem vários tipos, e aí a gente até tem um exemplo aqui, que foi justamente o que a gente... É, usaria o com, com essas bases aqui de escolas, turmas e do IBGE Estados que todo mundo importou aí na aula 3, tá bom? Então é, eu vou, a gente tem 25 minutos aí sobrando, é, eu vou passar um pouquinho esses avisos todos, né? Então, que é, é o que a gente, esse exercício que a gente fez aqui. É uma das maneiras de calcular a nota do Enem por escolas, que é aquela nota que o Inep não divulga mais, que ele não calcula mais. Ela é um pouquinho complicada porque ela tem vários porém, tá? Mas dá para gente, dá pra gente usar como um exercício. Então aqui a gente usou o, o jeito mais, os requisitos, enfim, critérios e condições que o Inep costuma usar para poder, para poder fazer esse cálculo. É, e aí a gente a gente vai fazendo o join. Para quem nunca viu é, o que o Luciano perguntou, o join é um comando que, que te permite cruzar dados de bases diferentes. Então, é, por exemplo, aqui a gente tem a base do Enem, é a base onde a gente tem o nome de, o nome de cada escola e a nota. Né? Então, é a escola onde o aluno estuda e a nota que o aluno tirou. Então, a gente consegue calcular uma nota média dessa escola considerando todos os alunos que participaram, correto? Agora, eu preciso também de outros dados para eu fazer uma comparação boa. Eu poderia simplesmente pegar todas aquelas escolas que aparecem na, na base do Enem e pegar é, uma nota média usando aquele AVG, por exemplo, é, que, a gente, que a gente aprendeu é, na aula, acho que foi na aula 5. É, a gente poderia fazer esse cálculo só na, na base do Enem, mas isso não, não, não chega perto da realidade das escolas, porque eu posso ter uma escola, e de fato existem escolas que fazem isso, então é, eu posso ter uma escola que seleciona os melhores alunos para fazer o Enem. Então só esses alunos, esses 10 alunos, por exemplo, brilhantes da escola, são os únicos que fazem o Enem. Consequentemente, a média dessa escola vai ser altíssima em todas as provas, porque só tem aluno bom fazendo. Então, essa nota média dessa escola não reflete a realidade dessa escola. Então, por isso que existem outros critérios que o INEP, quando faz esse cálculo, levava em consideração, é, incluindo, por exemplo, se aquela escola teve um alto índice de participação dos alunos concluentes do ensino médio. Ou, ou, ou seja, né? Se, se, se essa média a gente pode calcular para aquela escola sem medo de que ela não vai refletir a realidade dos alunos daquela escola, tá bom? Então, é, vamos lá. A gente, para fazer esse join, eu, eu, eu, eu tive que preparar as várias bases, né? Então, eu, então, é uma aula que depois vocês podem olhar que está o passo a passo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar lá no, no chat depois a gente vai respondendo, não tem problema nenhum. Tá? É, então, primeiro eu peguei a tabela escolas, que é a do censo escolar, tá bom? É, então, eu pedi o código da escola, porque esse vai ser um dos itens-chave que a gente vai usar para poder cruzar bases, tá? É, o nome e o estado da escola e a rede administrativa, se é uma escola pública, privada, enfim, tá? Então, eu fiz esse, esse, essa query aqui, vou fazer rapidinho. Aqui eu já dei até o gabarito quanto quantas linhas deve ter o resultado, tá bom? É... Aí a gente vai salvando. Então eu estou criando várias tabelas que eu vou usar, tá? Escolas ativas. Ok. Aí a tabela de turmas. Então o censo escolar ele tem a tabela mostrando quantos alunos estão matriculados em cada turma de cada escola, tá bom? Então, eu vou, aí eu vou pegar as matrículas para eu saber o total de alunos e aí, conforme a gente tiver o total de notas daquela escola é, de alunos concluentes do ensino médio, na base do Enem, a gente vai ver quantas escolas preenchem esse, esse critério de grande participação. É, esse, o critério é, tem que ter mais de 50% dos alunos matriculados fazendo o Enem. Tá? Esse essa é o cálculo que a gente vai fazer. Então... Vou rodar esse daqui. A base de turmas é um pouquinho maior, mas já rodou. 75,561 linhas tá aqui. Vou salvar uma vista, matrículas, ok? Ok. E aqui, então, a gente vai juntar essas duas tabelas que a gente criou nos nossos resultados com o JOIN, então o JOIN juntar, correto? Aí aqui eu deixei umas explicações para vocês verem, mas como é que a gente faz o JOIN? Ele é um pouquinho diferente, tá Luciano do R, no JOIN no SQL a gente bota é, o A aqui, ele está indicando qual é a minha primeira tabela e o B, ele está indicando qual é a segunda tabela. Então, eu estou selecionando colunas e variáveis, só que dessa vez eu estou selecionando de duas tabelas diferentes. Então, o meu from, ele vai ter a primeira tabela, que eu já botei um azinho aqui do lado, tá? só para vocês verem. Não sei se eu consigo fazer um... Não. É, não, eu não sei fazer um, um, um zoom aqui na minha tela, desculpa, gente, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem. Mas, enfim, aqui a gente tem a minha tabela A, essas é escolas ativas que a gente que a gente fez. E a minha tabela E é as matrículas. E aí eu quero fazer um inner join. que quer dizer o quê? Ó, a gente tem todas essas, essas opções de join, são vários tipos, tá? Então eu quero que a minha tabela C, que é a tabela que eu vou criar a partir dessas duas outras tabelas que eu tenho, ela vai ter só as linhas que estão nas duas tabelas. Então se eu tiver uma escola é, que não aparece na base de turmas, essa escola não vai aparecer na minha base C, tá? No fim, o que a gente está fazendo aqui passo a passo, a gente tá afunilando o universo que a gente vai ter, tá? Porque as escolas que vão chegar na nossa análise, elas precisam ir cumprindo vários requisitos. Então, as outras vão sendo eliminadas da nossa busca, tá? Então, aqui... É, eu coloco esse código a ponto antes do nome da, da minha variável, da minha coluna, para indicar, olha, da base de escolas ativas, eu quero o código da escola, o nome da escola, a UF da escola e se ela é pública, privada, etc. E da minha base de matrículas, eu quero o código da escola e a quantidade de matrícula. E aí, o que, que é esse, essa chave que a gente usa? O, a sintaxe é, eu quero... Eu quero escolher dessa, dessa base A, fazer um inner join com essa base B e o, e o join ele é sempre em cima de uma chave. Então a gente pensa que a chave é o quê? Eu tenho duas bases diferentes, como é que eu consigo juntar todas elas e saber quais linhas estão nas duas bases? Como é que eu enxergo as linhas? E aí, o que que a gente faz? Essas bases, elas precisam ter um requisito, elas precisam ter pelo menos uma coluna que esteja nas duas bases que eu possa fazer essa relação. Então, essa coluna é o código da escola. Então, na base de escolas, toda escola tem uma uma coluna que é o código, é um código único. E na base das matrículas, também é a mesma coisa, é o mesmo código único. Então, o, o comando join, ele vai Buscar nas duas bases, quando ele acha, bom, esse código aqui é igual a esse código aqui, ele vai juntar, entendeu? E aí eu vou ter uma base com todas as linhas que eu quero e essas colunas que eu criei, tá bom? E aí eu já vou juntar aqui o group by das escolas. Vou rodar aqui, a gente vai ver o resultado. Pessoal, esses só para aproveitando o, o vácuo aqui de tempo, é, esses códigos todos SQLs, que tanto esse que, que a Carol está mostrando agora, quanto o gabarito lá do, do desafio, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? que aí vocês podem depois refazer a aula, rever essa aula ao vivo, é, para poder refazer esse, tudo isso que a gente está passando aqui. Que demora, hein? Faz tempo que eu fiz essa aula, então eu não lembro se demorava tanto assim, não. Ou se é meu computador que tá... Agora que tá mais calor, ele tá mais lentinho. Aí apareceu. Então, tá vendo? Essa daqui é uma, uma, uma tabela que a gente mesmo criou. Então, essa seria a nossa tabela a partir de outras tabelas que a gente foi é, achando a partir das buscas. Tá bom? O Luciano tá achando mais complexo que o R, Carol. Luciano, eu faço os dois, tá? Mas eu acho que é questão de... Eu, eu prefiro fazer o join no, no SQL, mas é porque eu tenho mais prática. Então, assim, a minha opinião é de que é tudo é uma questão de prática. É, no, no R eu costumo fazer outras coisas com as tabelas. É, o join, aquele buy, eu sempre, eu sempre me, me confundo, vou ser, vou ser sincera. É, mas vai do freguês, né? Então aqui a gente tem, ó, 27.347 linhas, deu certinho aqui com o gabarito. Vou salvar essa como escolas e ensino médio. Ok. Então, aqui tem mais algumas explicações, mas vamos lá para a próxima. Ah, não, aqui eu, eu deixei um exemplo só. Desculpa, vou testar outro exemplo, mas a gente vai. É, que eu acho que é mostrar para vocês como, como a gente ia ter mais linhas do que essas que a gente achou aqui. Essas daqui a gente está sendo bem criterioso exigente. Então a escola precisa estar nas duas tabelas para aparecer aqui na nossa, tá bom? Mas o que, que a gente tem aqui? A gente tem as matrículas é, dos alunos do, do ensino médio aqui, de cada uma das escolas e a gente tem também aqui o código UF dessas escolas por que, que a gente tem só esse código UF porque as nossas bases de escolas e turmas só tem essa essa essa essa informação então é, vou salvar já salvei essa vista vamos ver aqui já salvei essa vista aqui tá bom é, então agora o que que eu vou fazer eu quero pegar essa base do IBGE, ela é interessante, porque ela tem as informações do código da UF, aí tem aquelas outras informações sobre o nome do estado, esse tipo de coisa. Então, eu, eu, eu vou fazer um outro join com essa, com, essa, com essa base, mas primeiro eu vou preparar aqui, vou fazer o select distinte. Vocês aprendem aí, momento. Carol, antes de você fazer esse select aí, o Luciano perguntou se essa coluna de código da escola vai ficar sempre duplicada. A gente, na verdade, ela, ela apareceu duplicada por quê? Porque eu pedi ela duas vezes, tá vendo? Eu poderia ter deixado a chave só aqui, e aí eu, eu, eu podia ter tirado uma delas. Aí ela só ia aparecer uma vez, entendeu? Eu posso fazer isso. Porque eu, o que eu tô selecionando aqui é quais são as colunas que eu quero ver depois no meu resultado. E aí aqui... Ele já, ele já buscaria essa coluna dentro da base sem precisar que ela estivesse no select, entendeu? Tá bom? Eu vou rodar isso. Daqui não deve demorar muito aqui. Então eu já tenho o nome, o código da UF e o nome dela. Então essa bem simplesinha. Vou botar aqui salvar como vista. Nomes estados. Eu sempre gosto de salvar tudo como vista. Não sei se o Luciano lá no R também salva todos os objetos, eu gosto de salvar todos separados, porque eu, daí eu fico sempre com o passo a passo. Para mim é mais fácil, quando eu, se, eu tiver, se eu errar alguma coisa, ou ficar confusa, eu tiver que voltar um passo atrás, tá? Então agora a gente tem essa base aqui, que é a Escola do ensino médio, e essa base aqui, nomes dos estados, e aí a gente vai juntar esse código F, com esse aqui, essa variável que chama só o F. Por quê? A gente quer trazer essa coluna para dentro dessa base aqui. Tá bom? Então a gente vai o quê? Ó, ó Luciano, aqui eu já tô selecionando só uma vez essa, essa coluna código escola, tá vendo? Então ela deve sumir. Mas eu tô botando a coluna código F e a coluna F pra gente ver, tá bom? E aí eu faço de novo o inner join. Então a minha coluna, a minha tabela A é essa das escolas do ensino médio e a minha tabela B é essa que tem só duas colunas os nomes dos estados, tá bom? E a chave é justamente o estado, dessa vez essa é a minha chave. Então vamos lá. Tá rodando, Carol? Tá. Tá aqui, ah. ó, ocupado. Ah. Não dá para ver aqui no cantinho? Ah, agora eu vi. eu não vi o disquinho rodando, eu tava... Será? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui é, que a Larissa botou no, no chat mais cedo. É, ela, infelizmente, disse que não ia poder participar, mas ela perguntou o seguinte... É... Onde é, onde é possível encontrar dados de escolas rurais no censo escolar? Isso. O censo escolar, é eu dependendo do que ela está querendo, se ela se ela quer uma coisa mais consolidada, é, na, na própria sinopse estatística, é, você tem é, separando a é, se a escola é urbana ou se a escola é rural. Então, ela conseguiria pegar por lá. Mas no senso escolar tem também, nas escolas, principalmente. Então, dá para ela fazer uma busca. Eu acho que ela estava querendo fazer uma pauta de fechamento de escolas rurais, né? É, eu acho uma pauta bem interessante. É, eu já fiz uma pauta fazendo o histórico, por exemplo, de escolas que tinham o nome é, que foram batizadas em homenagem a presidente da ditadura, por exemplo. E aí. É, a gente via como como elas foram fechando ao longo do tempo. Então, como, é, com o passar dos, das edições do censo escolar, você tinha menos escolas é, onde você tinha nomes ligados ao, aos generais da ditadura. Né? Então, ela consegue fazer isso com as escolas rurais, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, que acho que é o que ela estava fazendo. né E aí ela consegue baixar várias vezes as edições do censo e, e aí calcular o total ano a ano e aí ela vai, vai conseguir ver quantas foram fechadas, ou quantas foram fechando no decorrer do tempo, por uhum. exemplo. Né? Legal. Bom, aqui a gente já tem a nossa, a nossa tabela, mais uma tabela, que ganhou essas duas colunas aqui. Ela perdeu aquela coluna extra de código escola, mas agora a gente tem a escola, a quantidade de matrículas e o estado. De uma forma mais fácil da gente enxergar, né? E aqui a gente também tem o TP dependência, que depois a gente vai ver é, quais são públicas, federais, municipais, estaduais, etc. Então, vamos salvar a vista escolas 2019. E aqui eu fiz um teste com é, fiz um teste com o left join. Mas a gente vai passar só para a gente conseguir fazer. Então, aqui, vamos lá para a base do Enem. Então, a gente vai ter essa base de escolas e depois a gente vai ter a base da nota do Enem. Tá? Então, o que a gente vai querer? Filtrar só os candidatos que são concluídos do ensino médio fizeram todas as provas. Isso a gente já fez, então a nossa base já tem isso, tá bom? É... E o resultado é essa que já é a nossa base. Então, a gente está pulando essa parte. Na verdade, não, eu vou ter que fazer essa query só porque eu vou precisar salvar os concluintes. Tá ocupado aqui, lendo as linhas. Eu vou salvar essa vista, porque aí já tá dentro do meu código. Vou salvar aqui. Concluintes 2019. Um... Então aqui a gente vai fazer, a gente vai juntar as linhas com o grupo by e fazer o um cálculo da média de cada escola, tá bom? Então aqui eu estou usando esse cast e pegando as, as médias. O que a gente vai fazer aqui, tá? A gente não vai ter uma nota por escola. A nossa, o nosso critério é a gente vai ter cinco notas médias por escola, uma para cada prova. Por que, que a gente vai fazer isso? Primeiro que a prova de... de vou rodar aqui, enquanto roda eu vou falando com vocês. Primeiro porque a prova de redação, ela usa uma metodologia diferente das provas objetivas. Então, você fazer, somar todas as médias e dividir por cinco, por exemplo, já dá um pouquinho de distorção ali, até pode fazer, mas enfim, não faz muito sentido. E quando a gente tiver a média de cada escola em cada prova, você pode ver, por exemplo, escolas que vão melhor em redação, escolas que vão melhor em ciência da natureza, enfim. Como é que a gente pode ver aqui? Então, é, escolas que vão melhor em tudo, é, tem várias coisas. Então, aqui a gente tem o código da escola, a gente não tem o nome da escola, a quantidade de participantes do Enem daquela escola, que, que são concluintes, né? E aí a média a média de cada prova, tá bom? E aí juntando as duas bases Carol? que a gente tem. Oi, oi. Luciano tá perguntando que... se o cache é para mudar o tipo de dado de string para inteiro. É, é para você, é para você, na verdade aqui ele já tá como integer. Tá bom? Mas é para você poder calcular a média aqui. O AVG é o que está é o que está indicando qual vai ser o cálculo, o operador que você vai usar para me dar o resultado, entendeu? E aí eu já usei o ES para já dar um nome palatável para a minha coluna, tá bom? Aí eu já salvei como, como uma vista essa médias, então agora eu tenho escolas 2019, que aí eu tenho a quantidade de matrícula, se é, se é rede pública ou privada, qual é a UF, o nome da escola e o código dela. E eu tenho média de 2019, que eu tenho o código da escola, que vai ser a nossa chave. E aí eu tenho quantos alunos participaram do Enem e a média da escola, tá bom? Aí agora eu vou juntar, fazer de novo mais um join. E vou juntar de novo com o inner join, porque eu quero as escolas que apareceram em ambas, tá bom? A gente vai fazer mais um funil aqui. Já tô rodando. Para o Luciano quer saber se, então, sempre que ele usar o average, né, o AVG, ele vai precisar usar o CAST. Eu sempre uso com CAST. Eu não tenho certeza se dá para fazer. Talvez o Belisário, o Juan, saibam. Mas quando eu preciso é com CAST que eu aprendi. É, não sei se tem alguma outra opção. Mas é o que costuma funcionar bem. Bely, você conhece? teria que fazer o teste, mas eu acredito que ele funcione se ele, se o número, se já for número, né, se o tipo de dado for número, eu acredito que ele funcione sem o cache. você já vai. Você sabe? É, eu não, tô, não sou muito familiarizado com cache, não. Em geral, eu faço as operações matemáticas assim de soma, média, direto. É, claro que aí só vai funcionar se o tipo de dado da coluna for num numérico, né? mas me parece que é o cache meio que para forçar, né, garantir que, isso. que a coluna vai ser tratada como número. Ah, depois a gente pode Ô, Luciano, o, o, você não viu Adriano? Desculpa é, não tá te ouvindo Adriano direito, mas é, ele confirmou mais ou menos isso que o que ele faz também direto sem o cache. O cache eu acho que ele é, ele é só quando você quando você precisa transformar o tipo de dado senão ele, ele em geral funciona as operações né? os comandos de operação já que já estão né? já, já são do, do SQL mesmo. Eu aprendi com uma amiga minha do do Ladies, que ela é, ela trabalha com, ela é da área enfim estatística sei lá e de, de programação ela trabalha na vivo com os bancos de dados da vivo e aí ela ensinou com o CAST, eu não sei se é uma questão de, de didática mesmo. Ou se é boas práticas, só para garantir que não vai ter nenhum problema, entendeu? E aí já deixa mais, mais, mais garantido mesmo, mais seguro de, de não ter erro. Mas depois eu quero brincar sem o cache para ver se dá certo. tá rodando ainda. A gente já está quase no final. Esse acho que é o penúltimo código. Eu ia te falar isso, Carol, você tem três minutos. Senão a sala vai pegar fogo. Vai. Vai ter uma guilhotina Sério? e vai ser todo mundo automaticamente... Ejetado. Desligado. É, ejetado. Vamos aí, DB Browser. Tem que, tem que botar o delay do DB Browser. Bom, mas acho, acho que é. Depois, até se vocês quiserem pegar esse código e rodarem no DB Browser aí, passo a passo, aí depois vocês conseguem chegar até o final e. E aí vocês podem me falar quais são as escolas que têm as maiores médias em cada aula, por, em, em cada prova, por exemplo. Aqui no final, só para vocês verem, quanto... Aqui a gente está. Eu fiz só um, um order by. Na verdade, não, fiz order by não. Ordenei nas. Na, no Select, desculpa. Então, deixei um organizadinho aqui, como é que eu gostaria que a minha tabela fosse apresentada, né? a ordem das colunas. E aí, no fim, é, eu fiz mais uns filtros, né? Então, tirando as escolas que, que, que tem poucos estudantes fazendo ENEM. Então, a gente não, não, não quer botar essas escolas no meio, porque a gente não tem como garantir que a gente... É, que a gente... Esteja vendo qual é a realidade daquela escola, né? Então, é, aqui a gente fez um case when para fazer isso. Então, assim, só para vocês entenderem é, a, a lógica do código. Então, o que eu já fiz? Eu botei uma conta aqui. Então, ó, vocês estão vendo aqui. Eu fiz a porcentagem. Então, a quantidade de participantes do Enem vezes 100, dividido pela quantidade de matrículas. Então, uma regrinha básica aqui. Se o resultado for menor que 50, então é baixa a participação. Se for maior que 100, porque aí a gente vai ter esse problema. Então, a gente vai ter alguns problemas, alguns problemas que o, o, o estudante pode ter indicado errado na inscrição dele do Enem, a escola onde, onde ele estudou, por exemplo. Então, a gente pode ter um, escolas que têm mais alunos participantes do Enem que fizeram, estavam concluindo o ensino médio do que matrículas no censo escolar. Isso acontece por quê? Por causa da coleta dos dados. Então, a coleta de dados do Enem é autodeclaratória pelo estudante. O INEP, quando ele faz o cálculo do, do Enem por escolas, ele consegue checar o CPF do estudante, por exemplo, para ver onde ele estuda, ou ele pode entrar em contato com as escolas, ele faz um pente fino, então ele tem dados melhores do que os nossos. Os nossos são só os dados públicos e anonimizados, então eles são mais limitados. tá? Então, o que, que, eu, já, o que, que eu já botei aqui? Botei três condições é, para esse cálculo que eu queria fazer da participação, né? Criei aqui, então, o end. A minha coluna chama participação. E aí ele vai me mostrar alta participação, que é o que eu quero. Dados discrepantes, que é quando não, não faz nenhum sentido essa regra de três que eu estou fazendo. E baixa participação, que é aquelas escolas que eu não quero não quero entrar na minha análise, porque eu não tenho como saber se, qual é a realidade dessa escola, tá? E essas também provavelmente não, né? Então aqui eu só fiz isso, e aí eu já fiz um filtro que eu quero que apareça só as escolas que tenham alta participação. E aí no final, o que, que eu vou fazer aqui? Aqui, ó. É um outro critério do INEP que a quantidade de matrículas da escola tem que ser maior do que 10, pelo menos 10 alunos é, na turma de concluir do ensino médio. Então, escolas que tenham menos de 10 alunos não entram nesse critério de ENEM por escola também. Porque pode ser aquelas escolas que tem um CNPJ diferente, mas é a mesma escola enorme de marca, de grife e tal, mas ela tem uma mini escola só para os melhores alunos, que ela sempre vai ter o maior ENEM por escola do Brasil. Que vai atrair matrículas para aquela escola geral, que obviamente não tem os mesmos resultados, por exemplo. Esse é um dos critérios. Tá bom? E aí, então, eu já fiz esse filtro e aí eu já tô ordenando pela média da redação. O meu DB Browser morreu? Morreu não, mas ele tá lendo ainda, então é, tô mostrando para vocês aqui. E aí vocês podem gerar, é, rodar todos esses códigos e a gente pode bater, bater o gabarito, tá bom? É o horário, Carol. Dando oito horas, o seu DB Browser encerrou as atividades. É, é foi, foi o Belisário que hackeou aqui no DB Browser. É. <risos> Mas é isso, e aí aqui eu só botei, só para só encerrar mesmo, dá dez segundos, eu botei aqui o case when justamente para a gente saber quais são as escolas federais, estaduais, municipais ou privadas, porque a gente pode ver qual é a escola municipal com maior ENEM por escola, na, no, na prova tal, quais são, quantas escolas que tem maior, Maior média da redação são privadas quanto são públicas. Então, dá para fazer é, também esse tipo de análise. Ok? E aí, é só salvar essa vista, exportar como arquivo CSV e você tem esse Enem por Escola 2019, por exemplo. Tá bom? Bom, Carol, ah. o, obrigadíssimo. É... Enfim, acho que a gente podia continuar aqui mais algum tempo, né? Mas, infelizmente, vamos encerrar, temos que encerrar. É, queria te agradecer de novo, é, agradecer o pessoal aí que acompanhou a aula ao vivo. Espero que tenha, é, tenha valido a pena. Acho que a gente, além do desafio, Carol ainda conseguiu né, avançar aí para a questão do Join, que é uma super, é, é uma super carta na manga, né? Para combinar dados de tabelas, né? E, e é importante... É, a gente, no próximo módulo, que é o módulo de COVID e saúde, né? a gente vai, vai trabalhar mais SQL, então fiquem tranquilos, é, vai dar para avançar um pouco nesse, nesse conhecimento é, e, enfim, aplicando no caso do próximo módulo a saúde. É, bom, é, o único recado, na, a, esse, esse próximo módulo deve entrar aí já, entre amanhã e depois, a gente já está subindo esse conteúdo, né? E, por favor, quando a gente mandar o, o e-mail, eu vou pedir que vocês respondam aquele questionário de feedback do, dos módulos. É bem importante para a gente poder estar é, tá aperfeiçoando o conteúdo, as aulas, as dinâmicas. Então, é, eu vou pedir encarecidamente que respondam esse, esse questionário. É, e é isso, gente. Carol, obrigado. Quer se despedir do pessoal? Eu que agradeço, gente. Espero que vocês tenham conseguido. Se vocês tiverem dúvida, pode me escrever. Estou lá no chat, pode me mandar mensagem que estamos aí para resolver e incentivar vocês a praticar cada vez mais, que é só assim que a gente vai pegar o jeito mesmo, viu? Mas vale muito a pena esse esforço. Maravilha, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente.